A área paralela tá tá ruim, acabou a faixa, acabou. Bom, bom, bom, bom, bom, Porra, nem olhei como é estava o cartão de memória. O deve estar tá livre, tanto tempo sem usar. Não é possível que eu não tenha responsabilidade para limpar o cartão. A bateria eu até aceito estar descarregada, mas eu carreguei antes e vim para cá. Porque carga se perde, né? Mas, porra, limpar o cartão, velho, pelo amor de Deus. Ai, trânsito, meu Deus do céu, que saudade disso. Gosto tanto. Por mais que seja algo perigoso, né? Vamos nós! Agora sem muita emoção porque. E aí, negão, você vai? Você foi, então. In Driver. Parece nome de jogo. Don't go along, Esse é 80. 73. Ok. E aqui começa a embolar. Eita, eita, eita. Vamos, vamos, bom, bom, bom. Cachão! Eita, eita! Pacá! Eita, paralelo! Será que eu peguei uma via errada? O maluquinho aqui do bauleto na frente vou ter que ir porque bota a faixa. Acho que eu vou recolher os meus retrovisores para evitar impactos. Um gaiato. Aí eu dei esses caminhão-prancha. Ah, ele foi pelo um lado, eu vou pelo outro. A de Salvador tem agora várias faixas para caminhar, ciclismo, correr, isso é bacana, velho. mudou o perfil da sociedade, hoje o povo faz muito mais exercícios, inclusive eu estaria correndo uma hora dessa se não fosse essa, essa demanda. Hein? expediente, boto um short e aí vou correr lá mesmo em plataforma, faço 4, 5 km, aí eu vou pra casa, como é rapidinho, é perto de casa, em uma hora eu vou, corro e volto, Pô, não me atrapalha em nada. Se manter na ordem, bonitinho, arrumadinho Tá tudo certo Agora parece que a faixa da Esquerda anda mais devagar Esse cara percebeu Então vamos para a direita Mais para a direita fica aí, rapaz, fica aí. Ah, um rapaz. Engarrafado Pou é pouco. Opa, viatura. Ah, se viu. Ela tá de volta. Bombom, bombom. direito. Jogo de luz para quem estiver perto, ver e aí, meu pai, você vai acelerar? Como é que é para passar? Eu passo, tá, tá está estreito aqui, né? Mas dá passar. Duas scooters foram para a esquerda, vamos para a esquerda também. E o cara é, é ruim, é ruim, é ruim. Vamos para cá, esquerda, esquerda. <risos> Esse retrovisor aqui vai me atrapalhar, velho. Oh, ainda bem que você adiantou assim, Obrigado. Vou falar a direita. Rapaz, ah, como eu tô bom de esquerda à direita, ah, pá. Eu não errei um ainda. E eu tô falando de falar, não é? De movimentar não. Movimentar o seu, erra o nome. Ah! tá aí, Primeira, ropa. Oh, Vamos um pra cá. Ih, tá estreito. É da, é, é, deu, é, deu, opa, rapaz não balance não, mata tá de susto. Pupu. Aqui é sempre assim embolado, Vamos lá, esquerda, direita. E carro quebrando. Ah, isso aqui é um potencializador, né? Pra deixar o trânsito ruim. Pior que trava atrás e, e, e parece que trava na frente também. Gasolina tá ok, tá ok. Temperatura do motor está em 89. Tá, tá, tá, tá andando bem, viu? Sinal que não tá tão, tão devagar. Vou aqui pra dar uma esticada 36 é, Deu pra 84 E tá refrigerando Acho que eu vou pra outra ponta. Esse cara daqui tá é. Abriu o retrovisor pra eu ver o que está atrás de mim. Atrás de lá ele. Bom pessoal, daqui pra frente não tem muita emoção não. O legal era isso aí. Tava diferente. Deixa eu filmar, filmar um pouquinho de trânsito. É né? <risos> tem muito tempo que a gente não pegava um trânsito. Que bom que a gente não perdeu o traquejo. Né? Deixa eu... Tá aqui agora, de 80? Ou sempre foi? Eu não lembro. O mais lento é que tá no meio, atrapalhando tudo. Rapaz, ah, brincadeira, velho. E é isso aí, galerinha. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Não sei quando é, desculpem. Mas. Tô de home office, galera. Não tô, não tô saindo, não tô viajando. Tô em casa, Tô em casa. Mas é isso aí. Quem sabe as coisas melhorem aí a gente volte a sair, da rolé, viajar. Não é não? Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. No aeroporto. Que ele tem avião? Não tem avião. A gente filmava. Ó. Oh. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite.